Agora, estamos pensando na felicidade como se fosse algum tipo de mercadoria ou algum tipo de conquista? Não. Quando sua vida chega a um estado de tranquilidade, quando você chega a um estado de tranquilidade, a felicidade é uma consequência natural. Chegar a um estado de tranquilidade, o que isso significa? Há muitas maneiras de olhar para isso. Bem, porque... Eu não deveria dizer, olhe para dentro. Você já colocou uma condição em mim. Então, é verdade que hoje, até mesmo medicamente, sabemos que toda experiência humana tem uma base química. Então, o que você chama de paz é um tipo de química, felicidade é outro tipo de química, alegria é outro tipo de química. Sofrimento é outro tipo de química, agonia é um tipo de química, êxtase é outro tipo de química. Toda experiência humana tem uma base química. Ou em outras palavras, você é uma sopa química muito complexa. A questão é apenas, você é uma boa sopa ou uma péssima sopa? Se você é uma boa sopa, você tem um gosto bom. Não para outras pessoas, para você mesmo. Quando você tem um gosto muito bom para si mesmo, se você se sentar aqui, se você se sentir extremamente bem consigo mesmo, porque a sopa está ótima, então as pessoas dizem que você é feliz. Se você se tornar muito, muito agradável, as pessoas dirão que você é alegre. Se você se tornar super agradável, as pessoas dirão que você está em êxtase. Então, para que seja muito simples e compreensível para a maioria das pessoas, sua química precisa ser alterada. Há toda uma tecnologia com a qual podemos criar o tipo de química que você deseja. Se eu lhe ensinar como criar uma química de bem-aventurança dentro de você, sua própria química será de bem-aventurança e você será bem-aventurado. Quando você é bem-aventurado, você não estará mais em busca da felicidade. Esse é o maior erro que estamos em busca da felicidade. Sua vida tem que se tornar uma expressão de alegria. Quando sua vida é uma expressão de sua experiência, então, o que você faz, o que você não faz, isso não determinará a qualidade de sua vida. A forma como você está dentro de si mesmo determinará a qualidade de sua vida. Sinto muito, mais uma vez usei a palavra dentro, mas a química não está dentro, ela ainda está fora de você. Porém, se você souber fazer a sopa certa, então, Ser alegre não é uma questão, é uma consequência natural disso. Então, podemos lhe ensinar uma tecnologia, podemos lhe ensinar uma metodologia com a qual você saberá como misturar o tipo certo de sopa dentro de você. Isto é o que eu estou chamando de engenharia interior, que você engenhe sua química de tal forma que ela seja bem-aventurada por natureza própria, não por causa de alguma coisa. Se você pensa que vai extrair a felicidade de algo ou de alguém, você ficará desapontado porque não vai render nada a menos que você tenha uma química de bem-aventurança dentro de você.